Eu acho que nós vemos exatamente o mesmo efeito o táxi, não é? Um bocado a resistência ao que estava a acontecer e ao que estava a mudar e nós é que somos e um bocadinho falta de, de humildade, mas ao mesmo tempo também não posso dizer que é só isso, porque é difícil teres uma estrutura grande, montada, esta mudança, mudar um porta-aviões leva o seu tempo. É muito mais fácil quando és três tipos e uma garagem mudam tudo num instante. Agora, quando tens todo um sistema de crenças, de remunerações, de... feito de uma determinada forma, leva o seu tempo a dar a volta. Mas eu acho que também houve... houve um... um um efeito tardio de, de entender assim a, a dinâmica e de ter um bocadinho de visão para perceber onde é que lá à frente as coisas, as coisas iam mudar. Mas ao mesmo tempo o digital também vem, também tem cota-parte de responsabilidade. Quando nós pensamos que tudo acontece muito mais rápido, a velocidade com que as coisas acontecem e depois nós queremos saber tudo sobre tudo e isso faz com que nos ficamos pela rama porque lemos só uh, as gordas e passamos de uma notícia para a outra e de repente a nossa atenção fica fragmentada, isto afeta não só uh, o jornalismo como afeta uh, uh, a indústria literária, a nossa nós de repente temos que pôr a mão na consciência e perceber que o nosso cérebro, a nossa capacidade de atenção, quer dizer, quando ouvimos aquelas, aquelas histórias de ah, agora as crianças todas sofrem déficit de atenção, nós todos sofremos déficit de atenção, vamos lá todos para o psicólogo dizer, olha, eu não consigo ficar concentrado numa coisa, porque eu salto de uma para a outra e depois as pessoas dizem, ainda no outro dia estava com uma pessoa com quem estava a gostar da conversa e de repente me dizia ai, mas eu agora começo o início do livro e depois vou ver o fim e depois vejo o fim e vejo se é interessante ler o resto. E, portanto, este comportamento no livro é aquilo que se passa no nosso comportamento digital. E pessoas que dizem que ah, aquela parte da série era chata, então eu passei para a frente. Nós fazemos skip a tudo. É skip ao livro, skip a série porque esta parte queria ver mais rápido porque uh, percebi que aquela parte era chata e já percebi como é que ia acontecer e fui ver mais, acelerei a série uh, lei o início da notícia achei que era interessante e fiz forward e partilhei com toda a gente e nem sequer tinha lido o todo uh, e portanto isto tem reflexos enormes uh, no todo que o é jornalismo, a literatura uh, mas eu acho que também como temos aquele... Nós, o, nosso, o nosso comportamento, nós nunca deixamos de ser crianças e, portanto, o nosso entusiasmo com a novidade, depois também passa aquele pico de euforia e, de repente, começamos a pôr a mão na consciência e dizer pá eu já não me consigo concentrar, já não leio uma notícia do início ao fim, há quanto tempo é que não consigo acabar um livro? Quantos é que eu comecei e não acabei? E eu acho que estamos a entrar na fase, começamos a questionar-nos e depois também... Sei que também se ouve falar no... Havia o FOMO e agora há o JOMO, tipo... Fear of Missing Out e agora é Joy of Missing Out. É, tipo... Agora preciso de parar e desligar e ler um livro e recuperar a minha capacidade de atenção, recuperar a minha profundidade. Porque isto depois é assustador, porque ficamos todos muito superficiais. As ideias ficam superficiais. Uh, e é, começamos a ligar isto tudo, e uma, uma população que passa o tempo todo entretida nas redes sociais, a ver as coisas pela rama, entretida só a ver os, os Netflix ou as Fox, ou quando temos a nossa população toda entretida, uh, ou nas, uh, nos, no gaming, de repente que, é que estamos todos tão entretidos e, claro, isto provoca-nos aqui uma série de estímulos que são, que são viciantes, mas depois deixamos de nos dedicar àquilo que, que efetivamente interessa, que é ter uma opinião mais fundamentada, que é participar nos temas que efetivamente são importantes para a sociedade, por isso vemos os níveis de participação em temas relevantes, Uh, que são muito baixos o nosso interesse pela pela política uh, o perceber que sim, não estamos contentes com os políticos, mas não é não votar que nos vai trazer melhor política e, então isto é tudo uma, uma pescadinha de rabo na boca, mas eu quero acreditar porque ainda acredito na humanidade que nós todos vamos começar e temos o nosso papel e aqueles que vão acordando para o para esta alerta tem o seu papel e esta missão de provocar este pensamento e esta reflexão no ai, acorda, para um segundo e vê o que, é que nós todos estamos a fazer, porque todos temos responsabilidade nisso e nós, o nosso sistema operativo vem com falhas e nós temos é que reconhecer que estas falhas e, e ir uh, corrigindo.